O perfil esquerdista que recebe checagem como fake news hoje é o Choquei. Muitos devem conhecer esse perfil porque ele mentiu sem medo de repercussão nenhuma durante a eleição presidencial. Um perfil controlado por um esquerdista completo que não tem nenhum medo de simplesmente sair contando mentiras. Mas hoje, graças ao Elon Musk, a verdade está sendo restabelecida. E é o que revela o motivo de toda a esquerda estar desesperada pelo controle das fake news. A PL das fake news. Precisamos da PL das fake news? Precisamos. Porque, na verdade, eles perderam o controle. Eles perderam a possibilidade de dizer o que é mentira e o que é verdade. Hoje, essa questão foi completamente privatizada. Antes, nós tínhamos alguns perfis que faziam checagem de notícias quem as controlava quem as financiava ninguém sabia mas todos só miravam à direita aqui mesmo no canal apenas por falarmos a verdade já fomos taxados como fake news o que é um completo absurdo porque não somos noticiários nós damos opinião e a opinião é simplesmente opinião não é verdade nem mentira cada um tem direito a ter a sua mas Vamos lá aos fatos aqui. O choquei conta com 5,3 milhões de seguidores. Todo mundo esquerdista aí, mas tem alguns de direita pelo jeito aqui, porque 208 pessoas que me seguem, que eu sigo, seguem o choquei E tá aqui. Começou a seguinte postagem. choquei Brasil. Né? Tudo assim chamativo, com sinal vermelho, máximo de views que puderem fazer. Preço do óleo de soja que até o ano passado ultrapassava os R$ 10, reais. agora está por R$ 5,47 nos supermercados populares. E aí colocam o Lula fazendo L ali. Bom, isso aqui é uma completa fake news. Só que não vai ter Alexandre de Moraes checando, não vai ter os órgãos do Ministério da Verdade, do TSE, dizendo que é mentira. Nada, nenhum esquerdista vai contestar essa informação. Se não tivéssemos o Elon Musk... Se ele não tivesse comprado o Twitter, que esse cara, ainda teremos que fazer uma estátua dourada para esse cara. Hashtag Elon Musk, compre o YouTuber também. Se está caro, a gente faz uma vaquinha, não se preocupa, certo? Vamos fazer uma rifa para o Elon Musk comprar esse YouTube, porque isso precisa acontecer e eu tenho fé que vai acontecer em algum momento. Mas vamos lá, é uma completa fake news. E aí o Twitter faz lá. E dá uma nota no post deles. Os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Como é que é feito isso aqui? Os leitores, primeiro, o Twitter tem uma bancada que tem pessoas que são esquerdistas e pessoas que são de direita, de ambos os lados da política, que vão lá e falam: é, realmente, isso aí é uma fake news, né? não dar, não tem como, não tem, não tem como <risos> passar pano para isso. E aí nós temos o seguinte na postagem original do supermercado Guanabara no Instagram. vejam o contexto. Há a informação de que o produto estava em oferta e que valia apenas para o dia 25 do 4 de 2023. Ou seja, em apenas um dia esse supermercado deu uma promoção que provavelmente o óleo de soja devia estar vencendo ou queriam atrair clientes, mas foi um único dia. A real é o seguinte, é uma completa fake news, mas qual que é o objetivo disso daqui? Primeiro, em nenhum lugar que eu conheço o óleo de soja chegou a 10 reais. Aqui na minha cidade, pelo menos, né, eu tô morando em Itatiba, em São Paulo, e não vimos o óleo chegar a 10 reais de soja em nenhum momento do ano passado. Então a mentira já tava aí. Mas dizer que agora caiu para 5,47, lembra as postagens da picanha que não era picanha, que estava lá barato e não sei o que, e essa turma desesperada para contar mentira. E aí nós olhamos para a história da PL das fake news, como chama a esquerda, e nós temos chamado de PL da censura. Por que eles estão nesse momento desesperados para criar essa PL? Porque antes eles tinham as empresas de checagem de fake news, que eram todas financiadas sabe Deus lá por quem, e eles controlavam o discurso. E só eram pessoas de direita que recebiam checagem. Desde que o Elon Musk comprou o Twitter, nós vimos Felipe Neto recebendo checagem, Janja, a Esbanja, recebendo checagem, e tantos outros esquerdistas, inclusive o próprio Lula, recebendo essa checagem. Não dá mais para mentir nas redes sociais. E não precisou do Estado vir não teve um centavo do financiamento do Estado, não teve a criação de ministério nenhum, nem projeto de leis para que isso acontecesse. Foi a livre iniciativa que tornou isso tudo possível. Foi a compra do Twitter que deveria acontecer eventualmente, porque um, o, o Twitter tinha cinco vezes mais funcionários, vejam você. Elon Musk demitiu 80% dos trabalhadores do Twitter. Imagina, quatro a cada cinco trabalhadores do Twitter foram demitidos com a presença do Elon Musk. Inclusive aqui no Brasil, onde nós vimos o Felipe Neto reclamando em um dos seus posts, dizendo que perdeu os contatinhos que tinha dentro do Twitter. Antes alguém falava alguma coisa dele, ofendia o poderoso Felipe Neto e rapidamente seu perfil sumia, era bloqueado e não podia mais voltar nunca mais. Mas por que essa demissão tão grande? Imagina, qualquer empresa que hoje demite 80% dos seus funcionários está em falência. Mas foi o oposto com o Twitter. O próprio Elon Musk disse que essa turma só estava ali preocupada para colocar uma agenda esquerdista e estava lá só, somente só preocupada em censurar é por isso que ele demitiu 80% e hoje o Twitter tá com as suas asinhas estavam antes todas amarradas hoje o Twitter tá voando e não para de crescer e a esquerda está desesperada aí ah, não a gente precisa de outra plataforma vamos sair do Twitter não aguento mais ó oh, meu Deus mas por quê porque ela foi libertada tinha um modelo político um modelo de negócio que não funcionava que requeria um monte de funcionário que não tava lá para nada a não ser censurar pessoas da direita inclusive com a aprovação da, do FBI, da CIA americana, que tinha todas as informações e dizia o que tinha que ser censurado e o que não tinha. Hoje o Twitter está liberto e nós veremos isso acontecendo com outras big techs. O Telegram, que foi agora retirado dos apps você não pode mais nem sequer fazer download do telegram as pessoas vão aprender a fazer download do telegram de outra forma vão aprender a usar o VPN para acessar o telegram inclusive o nosso telegram se eu mostrar aqui para vocês recebeu um monte de gente nova de repente nossos grupos que estavam parados ninguém mais queria telegram quem usa telegram de repente virou um... Um app de gente interessante, de gente proibidona, que nossa, meu Deus, ali é um lugar de gente secreto, velho. Vamos nos reunir secretamente no Telegram. E pessoas começaram a entrar no nosso Telegram por curiosidade. Por falar, nossa, deve ter algo muito interessante nesse Telegram. Eles garantem a nossa liberdade de expressão lá, sem ter o um Estado lá interferindo o que, que você está escrevendo o que, que você não está. Com a desculpa de que é para proteger as criancinhas grandes mentirosos então choquei é mais um perfil esquerdista aí que se ferrou e vão continuar se ferrando é por isso que esse desespero de tentar retomar o controle com a PL das fake news o PL da censura mas é o que acontece sempre na humanidade sempre que é uma evolução na humanidade sempre que é uma evolução na política ou na economia Aqueles que dependem do modelo antigo, que sobrevivem do modelo antigo, tentam a todos os custos manter a humanidade em retrocesso. Foi a mesma coisa com a televisão, com a Rede Globo, Rede Goblins e de desinformação, que em um momento detiveram toda a informação e todo o controle do que acontecia, quando os youtubers e outros influenciadores surgiram nos taxaram de blogueiros, de fake news e de tudo, hoje eles estão todos sendo demitidos, enquanto aqui a gente continua sobrevivendo, mesmo com tantos bloqueios, mesmo com tanta censura, porque nós temos o povo do nosso lado, não estamos aqui contando mentiras, apenas dando nossa opinião, e a nossa opinião ressoa com essas pessoas que podem comentar aí embaixo, tá bom? Inclusive, participar da nossa nona rifa, certo? Estamos aqui rumo às 200 rifas compradas, então garanta seus últimos números. A promoção compre 4 rifas, leve 5, continua. Eu quero saber a opinião de vocês. Ai, meu Deus do céu, parece surreal saber que em 2023, quando a gente pensava que toda na esperança ia acabar, é a esquerda que está recebendo a percha de fake news. E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.